Oi, crianças. Eu sou a Prof. Camila e essa é a Lili. Prof. Lili. Prof. Lili. E nós viemos contar uma história verdadeira que está na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Nós vamos contar sobre a verdadeira história do Natal. Bom, nós estamos aqui na nossa sala, ela está toda decorada, porque nós temos... Uma notícia muito especial para contar para vocês. É sobre uma noite, uma noite muito linda, uma noite e estrelada. Sim, a nossa sala está linda, com muitas estrelas. Mas a nossa história hoje começa com a primeira estrela do Natal. Aqui temos a primeira estrela do Natal, que conta a história de uma jovem. Como é o nome dessa jovem, Profili? Maria! Uau, Maria! E ela ia receber uma boa notícia. Como será que Deus mandou essa boa notícia para Maria? Será que foi por telefone? Será? Será que tinha telefone naquela época? Não, acho não. que não. Mas eu acho que ele podia ter mandado um avião. Avião? Para então, ouvir Camila. Não tinha avião também. Também não tinha. Então ele mandou um anjo. Uau, crianças! E como será que o anjo contou essa boa notícia para Maria? Você sabe que o anjo tem um instrumento? Tem! Tem! Chama trombeta! Que legal! Eu Sim. sei imitar trombeta! Então vamos lá! Me, me ensina como fazer uma trombeta! Assim, ó, prof! Isso, prof! Ah, eu acho que as crianças podem fazer lá em casa, crianças! Vamos juntar as mãos. Depois que a Profi contar até três, você faz comigo. Um, dois, três. Tu -tu -ru -ru, tu -tu -ru -tu muito muito bem. bem. Muito bem. E o anjo tinha uma boa notícia. Qual será a boa notícia que o anjo tinha? Maria, você vai ter um menino. Eu acho que ela para ficar mesmo com essa notícia Eu também acho Como que é a cara de assustado aqui? Ah! Será que as crianças sabem fazer cara de assustados? Gente, faz aí em casa pro papai e pra mamãe como é uma cara de assustado Eu vou fazer a minha ah! Muito bem, ó Ficou linda a sua cara de assustado Mais profile então, o anjo contou para ela que ela ia ter um menino. E quem ia ser esse menino? Eu sei. Sério? Conta para nós quem ele vai ser. O filho de Deus e será Jesus. Jesus, o filho de Deus. Uau! Que notícia! Depois que ela recebeu a notícia, ela ficou muito alegre porque ela ia ser mãe de Jesus. Como foi a cara dela? Porque faz uma cara de feliz De feliz! Muito bem! Ela recebeu a melhor notícia Ela seria a mãe do Salvador Crianças, faz uma cara de feliz Eu quero ver Uau. o melhor sorriso Isso! Porque essa é a notícia mais esperada O Salvador, Jesus, ia nascer E ela ficou muito feliz Sabemos que Deus nos ama porque Ele nos deu Jesus. Jesus. Nossa, Deus ama a Camila, Deus ama a Lily, Deus ama você. Nós podemos confiar no amor de Deus porque Ele nos mandou Jesus. Jesus. Então vamos orar? Então, crianças, vamos juntar as nossas mãozinhas e vamos orar. Pede em casa. Querido Deus, muito obrigado por nos amar, por nos mandar Jesus. Muito obrigado pelo teu imenso amor. Nós somos muito felizes em receber Jesus no nosso coração. Amém. Amém. Muito bem, hoje nós tivemos a primeira estrela do nosso Natal. Então fica ligado que semana que vem nós temos mais uma estrela. Para te contar dessa linda noite estrelada E agora, crianças, vamos aprender o versículo do mês Que está em Isaías 9,6 na nossa Bíblia Vamos lá Deus nos mandou um menino Muito bem Como é o nome desse menino? Jesus Até semana que vem Tchau, galera! Tchau, gente!